Ó, oh, quer ver que a gente vai chamar o Marcus em dois? Oi! Tapa. Ele é bom lá embaixo. Aqui! Aqui! Ah, porra! Tá de eu deitei de de pegar de ataca, a garrafa Vem! Dabit! Meu Deus! Meu, Deus. Me... Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Isso foi <risos> Só que Eu não sabia... Eu ando Tava subindo no bagulho... Eu ia para o um segundo... Marcos, eu falo usando. Eu tô usando... Parado, esperando aparecer... É... Mandei outro lá pra brincar... Pode mandar mais, pode mandar, vai no monte. O <risos> Selv <risos> é tá usando a grande tática tailandesa, né Sprint? Okay. Tipo, pra cima ou pra baixo, é lado do outro. É. Como eu disse, a tática dos múltiplos melhor do que um é muito boa. Ela sempre se efetua perfeitamente em qualquer partida, não importa o adversário, não importa o país que esteja sendo jogado. <risos> Fantástico! Ah, vai que maluco! Pegou, eu não devia ter mexido, velho. Eu não sabia. Você ficasse parado você ganhava. Você uh, quer a faqueta? Ah, não! Seu Vitor, seu Vitor, F3, é o Vitor, sai de perto. Vai pra Por favor, Zalbito! Vitor! Obrigado, muito F3. ingrato. Solta a ah, longe. Vai pra longe, longe. Seu Vitor. Vitor. Uh. Yeah Atira no chão, seu Vitor! Atira no chão! Atira no chão! Obrigado por ir pra longe! Pra ir pra longe. Caraca, esse frio! Obrigado, chaporto! Muito obrigado! Obrigado, agora eu sou quentinho! Não deixe de se levar pelas, pelas lábias dele, Essa é a não, tática tá dele! Frio. É um jogador Chimera. chinês, Celso! Tá Esqueceu, frio. Ele usa Ai, Deus, não tá Não, Selv, não deixe não! Não, não, você não, você deixe tá lindo, de levar celso. pela tática dos chineses. Que ele a muito, tática dos celso. chineses, você é a melhor tática de todos, não é? <risos> tática dos chineses, exercícios frequentes, come flango todo dia! Come flango! Fala o chinês, volta pra mim, tô com saudade. Eu não sei, eu tentei me curar eu vou a cabeça pra ver se eu via melhor, eu a sou imbecil. É, é isso obrigado. Não, fica um pouquinho agora. E comigo, não, não vá embora, seu vídeo. Fica comigo, não, não vá embora, seu vídeo. Não, não, não, você não é não. Oh, vem. O que você fez com a assunto? Oh, vem. Oh, vem. vai, Não me deixa sozinho, filho da puta. Por que me deixa sozinho, você Acho que tem algo errado aqui nessa sala, hein? É, você tá vendo? É, eu ia Tá vendo bom. a sensação esquisitorial? Tem algo errado mesmo. Caraca, deu certo esse <risos> Ai, como eu sou um, deus, sou um deus, eu sou um deus. Eu sou um deus, Fala. Ah, Max, caralho, deus. Não deu certo, figo, não deu certo. Ah, meu Deus. Não certo, seu... <risos> não, não, não Ah, foda-se! Foda-se! Foda-se! <risos> vem cá, vem cá, sobe, sobe. Sobe não, desce. Não, sobe. Sobe, vai, sobe, sobe. Sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe. Acho que não era isso que você queria virar, hein? Agora eu <risos> <risos> Não! Fênix! Fênix! Fênix! Eu te salvo! Fudeu! Eu também tô... Ai, não. Calma, calma. Springles, cadê é você? Springles, é você? Me fala agora. Eu é tô okay. Quase! Quase Aí. saindo! Sai, sai! Ah, ah! Você virou por um segundo! Tô preso! Aí! Eu tô preso também! Me controla, Springles. O consegue ser tão ruim. <risos> ah! Ah! Ah! Ah!